Primeiro, tropa, eu passei a tarde de hoje inteira sem internet, não consegui fazer nem a thumbnail do segundo vídeo, mas antes tarde do que nunca, porque eu não posso deixar esse assunto aqui passar batido, certo? Antes de entrarmos na polêmica, antes de analisarmos o que realmente aconteceu, se as prints estão fora de contexto ou não, eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá certo? Troquem a Júlia Zanata a personagem daqui da história pela tabata do varal só troquem finge que é a tabata do varal que estava aqui e troquem esse deputeg aqui márcio jerry ou jerry pelo nicolas ferreira por exemplo imagina que a tabata do varal tá discutindo com uma deputeg né, ali e simplesmente vem o nicolas ferreira no ouvidinho dela coloca o nariz no cabelo na orelha ali da Tabata do Varal, dá uma leve encoxada nele aqui, porque você pode ver que o terno está colado com o terno dela, o nariz está exatamente no cabelo dela. Só vamos imaginar como seria a história, a repercussão disso. Felipe Neto, no seu Twitter, pedindo cassação de um deputado fascista, conservador, né, polêmico, não sei o quê, abusando da, da Deputeg Tabata do Varal, Todas, todas, todas, de vereadora, deputada, senadora da esquerda Chamando as feministas do mundo inteiro Pedindo a cassação do Nicolás Ferreira Que o Chupetinha passou de todos os limites Ah, você ia ver a Janja fazendo um videozinho, um short Porque hoje ela tá aqui tá, né? Mas veríamos a Janja fazendo alguma declaração Ministra do STF pedindo 24 horas pro deputado ser cassado Globo CNN uau, vai sair na mídia internacional, mas mas mas vamos voltar à realidade aqui. É uma deputada de direita, conservadora, e ali nós temos um deputeg de um partido comunista, o PC do B, se eu não me engano. Qual que é a repercussão? Silêncio absoluto de todas essas personalidades que eu disse. Mas mesmo assim, nem a Globo conseguiu passar pano para uma coisa dessa. Nem a Globo, que tentou passar pano para o Dalai Lama, consegue justificar uma besteira dessa. É completamente indevido o que esse deputado fez. E ele não teria feito se fosse um homem, não é mesmo? Então, vejamos a mágica acontecer. Primeiro, vamos então aí às informações. Júlia Zanato escreveu hoje no seu tweet...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 Se fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita, já sabem, né? Ela mesma escreveu isso, teve uma grande repercussão. E aí você viu somente perfis da direita comentando sobre, não é mesmo? E aqui a imagem é bem clara para todo mundo ver. Independente se ele foi lá e falou no ouvido dela ou se ele só deu de maníaco do parque, ele foi lá e meteu o nariz no, no, no cabelo dela, na orelha dela e deu uma encoxada. Não tem outra. Não tem outra. a imagem é bem clara e ela inclusive dá uma teve uma repulsa na hora, ela vira e fala: "Mas que caramba é isso, Não é mesmo? Mas que caramba você tá fazendo?". Agora, vamos lá, né? Tem um vídeo que depois foi circulado, que eu acredito que teria sido mais útil um se tivesse mostrado logo de início para a esquerda não ter ali nem o que falar nada, mas aqui vocês podem ver, deixa eu ver se tem algum áudio aí. Mas vocês podem ver, tá aqui a deputada e ela tá discutindo com uma outra deputada ali da esquerda, seja lá o que era, tá? Puja, gente, puja, puja, que puja, deputada, puja, parece que o Flávio tava ali, o contexto era que o Flávio Dino tinha acabado de fugir, dando gritando fujão, os deputados estavam brigando com outro. É a República das bananas, mas mesmo assim, vamos lá, tá? A cena aqui é bem clara. Ele veio e falou, tem uns... ela tem 40 anos de mandato, aqui, ó. Aqui, ó. Isso, isso é coisa que se faça? Chegar no ouvidinho assim? Ah, cara, é se fosse sua mulher, até entendo, mas fazer isso com uma deputada, mano. Pena que tinha alguém filmando pra ele, não é mesmo? Ele veio até, até ela, ó. Deu um abraço nela, né? pegou o pela frente que é isso, cara? que isso? Não tem como passar pano pra isso Ela revoltada, deixa eu ver se dá pra ver o que ela falou puja, puja, puja, puja. Tá, agora vamos lá, tá bom? As feministas foram cobradas E não teve uma que falou um A Uma que foi lá e falou um A Aqui nós vemos a, o perfil Vanessa Navarro escreveu assim a Líria o que achou do assédio que a deputada própria Júlia sofreu hoje bom a resposta foi só um bloqueio na cara dela assim como todas essas outras feministas e aqui o ponto é o seguinte tá se vocês querem que seu movimento seja levado a sério o feminismo seja lá o, que for, o socialismo o comunismo ela tem que ser congruente quando você tenta passar pano para tudo aquilo que a esquerda faz, o mínimo que a Talíria Petrone deveria ter feito e fala, foi indevido. Talvez não tenha sido assédio, mas foi indevido. Ela tinha que ter dado uma resposta. Mas quando você fica simplesmente em silêncio para que aquilo não crie repercussão, você está passando pano. E aí não é mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu com uma socialista, mexeu com todas as socialistas. Mas se for da direita, vale tudo. E essa é o mesmo tipo de pessoa que defenderia que a deputada ali seja destruída, que destruam a vida dela, que possam fazer o que fosse com ela e seria justificado porque ela é fascista, de direita conservadora. Então o problema do feminismo é isso, é a falta de congruência. Se elas defendem as mulheres, tem que ser a todo custo, e todas as mulheres, independente do partido político ou do viés político. Mas essa é a prova cabal de que a esquerda é completamente hipócrita. E não tenho dúvida que se fosse um deputado de direita, a própria direita estaria condenando. Assim como nós aqui no canal, quando a própria aqui, Júlia Zanata apareceu com aquela camisa com o Lula sendo alvejado, com os tiros na mão do Lula, sei lá, até era uma mão assim, não é mesmo? E tinha uns tiros lá. Nós fomos o primeiro a vir aqui no YouTube criticar a merda da camisa. Falando, mano, você tá louca? O que você tá fazendo isso? Quer dar de Carla Zampelli? Qual que é o problema? E criticamos mesmo. Agora, parece que tem uns imbecis da direita que acham que a gente tem que ficar passando o pano. Não. A direita tem crescido e crescido tanto porque somos congruentes. Aqui, a, a, a, a, a, você viu nesses últimos anos criticando o Bolsonaro por qualquer coisa que ele fizesse cara ou até que deixou de fazer porque a direita novamente são indivíduos e indivíduos sempre vão criticar outros indivíduos já a esquerda é coletivismo o coletivo ninguém pode criticar ninguém do coletivo é um passando pano para o outro não é mesmo E aí que mais nós temos aqui nem a rede Goblins de desinformação conseguiu passar pano Solta as imagens aí, produção. Vamos ver o que, que a, a, a jornalista aqui, que tem criado bastante destaque, porque ela é a única que sabe usar notebook lá na Globo News. Mas vamos lá. Mas esse é o vídeo que ele é, postou, tá? Não sei se tem aqui. um vídeo completo. Que tem no, a gente está citando os perfis oficiais dos deputados, tá? Aí aí, aí eu, queria, eu queria mostrar o dela, gente, por favor, aqui. A foto, né? É, sabe usar mais ou menos. Sabe usar mais ou menos, Doutor? Enquanto eles acham aqui, por gentileza, Otávio. É... é... é... Ele, ele pensando assim, é, eu passo pano, eu passo pano, eu não passo pano. É... é... é... Enquanto eles acham aqui, por gentileza, Otávio. É... É, é... é o Só... é mais longo da história. É, fudeu, né? Não dá, não dá, não vai dar pra passar pé no. assim, o, o, o vídeo, mesmo que ele esteja falando ali, é, ele tá falando ao pé do ouvido. É indevido. Uhum. Ponto. Ponto. Ponto. É indevido. É indevido. Pronto. Não se faz isso. Ponto. É um comportamento devido. Acabou. Ele, ele não faria. Ele ali isso, no vídeo? Eu, eu ele não não faria ali isso, no, no vídeo. Oi? Não faria. <coughs> Essa vozinha que achei que era uma mulher falando, mas ele tem razão. Se fosse você, ele não teria feito isso, não, meu querido. Não tinha, não. Pode ter certeza. E se fosse um homem? Não, ele, não ele, ele ali no não, vídeo. Ele é. Porque a foto não mostra o. Não tem o um movimento. O vídeo mostra que ele tá falando ao pé do ouvido. É indevido, como no caso hum. da, da alergi Da Alerge, não, da Lespe, Alesp. o caso Alesp. da Sam e Bofim. É um comportamento... pena Ah, que bom que eles lembraram da Sâmia Bonfim, né? Aí foi assédio, aí tem cassação, aí não sei o quê, aí tem todas as feministas. Mas aqui, gente, é uma... É, é a jureza nata, então pode tudo. Pena. Sâmia Bonfim. Foi Isapena. Foi Isapena. é federal, desculpa, a pena é estadual. é Isa Pena. é, é, é um, um, um, um comportamento, na melhor das e... hipóteses, indevido. Um homem ah. chegar e, e, e falar ainda mais no parlamento, Isso. se você... Olha ah lá, a ah lá, agora foto a gente, ali. Agora a gente já tem o da deputada, tá? Júlia Zanata Aí é o que eu li para vocês, dizendo que não deu liberdade e tal. E aí ela põe a imagem. É isso aqui é o que ela colocou. Mas esse... É né, um pouco indevido. Bom, quero saber a opinião de vocês. Participem da nossa oitava Rifa e concorram a mil reais do Pix e apoiem o canal através disso. E a livre iniciativa é a única coisa que nós temos na direita. Não tem nenhum coletivismo aqui não, minha tropa. Eu quero saber então a opinião e até a próxima. Tchau, tchau.